E aí, Clan Sheldon aqui, hoje a gente tá voltando com o Grime, a gente tá jogando a DLC Colors of Rot. Esse é o último vídeo da nossa minissérie. Vamos enfrentar o último chefe, na verdade é o primeiro, e ver a animação nova. Oh. Muito bem, tá aí essa, essa coisa a gente encontrou no último vídeo, apesar de a gente ter encontrado isso. A gente foi um pouco frutífero. E de lá pra cá a gente descobriu que a gente fez a LLC de trás pra frente. A área que a gente encontrou. A área que a gente encontrou era a última. Vamos. Qual é o Shen Heredi? Eu vou descer aqui só para pegar essas, essas bolinhas aqui. A gente já vai teleportar. Tem algo afastando eles. Ó, esses dois diálogos aí que a gente não tinha visto nessa área aqui de baixo. Eu vou equipar um bagulho. A gente vai cortar. Esse aqui, esse aqui. Vamos usar isso aqui. A gente vai voltar pro. um save nosso. Estamos aqui em cima. A gente descobriu último chefe a ser enfrentado nem sequer fica na área child bed cama, cama, das, cama da criança fica lá no nevrático a gente acha cadê Nevo, nevrático. Aí ó. Tem é um pedaço novo aqui, ó. Bem onde você encontra o mapa. E era bloqueado, sei lá. Ó. Tá fechado e agora não é mais. Pérola matizada Aqui o menininho, essa aqui é a flor, ela não te ataca primeiro. atacar ela primeiro. Ela chama o cachorrinho, não é bem um cachorro. Dá muito dano. Tem que isolar ele de um lado só. É, por voltou? Já foi. que isolar os cachorros de um lado. E aparecer a flor bater nela tá muito dano não é muito não é muito difícil gente ter levantado algumas vezes porque ele dá muito dano eu acabei de falar a gente ganha um novo poder ó e meio sai correndo assim ó dá dando tá em tudo Derrotado esse bicho aí. Acabou, acabou a DLC. É então, o terceiro chefe. Tem que fazer é falar lá, lá com aquela bola de energia naquela área bonita. Vamos dar uma olhada aqui se dá para melhorar. terceiro, mais um ponto de força. É isso aí. Vou transportar lá pro. Ninho sombrio. Cama da criança. Névoa, né? né? Pétalas envolventes. Pétalas envolventes fica mais perto de onde a gente tem que ir. É só descer. Estamos usando aí o poder cano aí para descer para. Ah não, não tá certo. De paz. Ah, eu acho que é aqui, ó Isso aqui, agora com esse poder que a gente pegou, tá é mais tranquilão Vou pegar um trem aqui, ó, que a gente não conseguiu Aqui, ó perto do... pilon a dificuldade é... bem, não tem problema a gente abaixou o negócio, isso que importa feito! Esse negócio fica muito mais fácil percorrer trajeto em cima aí desses trens. Eu acho que tem um pedaço de armadura. Não, espada vertebral. Eita, agora nós vamos continuar descendo. Eu fiquei devendo aquela parte ali, né? é bom não. Inimigos pesadíssimos, pesadíssimos. Inimigos dessa área é são um pesadelo. Sempre olhando aí pra onde tem que ir. Ah, que beleza. Olha só! Chegamos em um lugar que ainda não tinha ido Tomar um suco porque nunca se sabe né? O tamanho do desacerto pode aparecer Pegamos aqui Rico Carmezinho, que faz o 3 de coisas, é, é, eu achei que ia ser diferente. Vou falar com o trem, depois de derrotar os três chefes novos, você vai falar com esse bicho. As cores desapareceram como o calor do meu berço. Vem de pensamentos fugazes, sonho fragmentado. Será que um dia eles vão se juntar a mim para tornar meu coração? Será que nunca verei minhas flores? Será que nunca me tornarei... Vered, Você, eu consigo ver você? Você está aqui e lá. Fora do sonho, onde meus olhos podem ver, mas eu não posso. Não posso. Você é de verdade um corpo, não uma criação dos meus pensamentos e das tonalidades deles, mas algo novo. Ah, que emocionante. Sua superfície é tão vibrante como a de um ar. Uma lembrança, uma casa, um contorno tentador, uma armadilha contornada um à escuridão, um A visão está desfocada. Preciso ver mais de perto a lembrança final, a última vista. Preciso ver você. Eu bem. A gente vê uma animação. Já adianto um é meio esquisito Cura da criança. Ela lembra um pouco os inimigos iniciais, Tiúti, um buraco de outra parte, coração de espiral. Quer dizer. Ah, não. Ah. Ah não. Levolan, não tá você para curar entrar no sucedâneo e a você levou lá neonato. e é isso aí <risos> é isso, e acabou, acabou tá aí então, amiguinhos, a DLC de Grime três chefes novos, uma animação e uma baita área gigante e tem diversos acessos a ela, a gente só explorou Dois, né? a entrada pelo covil do devorador, também a entrada pelo... Pô, pô, pô, pô. pelo Pilar do Mundo. Mas tem mais, tem mais, dá para dá pra acessar ela no early game, mas é... os inimigos são muito difíceis, talvez o ideal seja depois de terminar tudo, toda a DLC, mais ou menos isso, né? Então, o ideal é sempre de procurar fazer depois de, de tudo, né? Porque sempre é difícil. Conteúdo adicional. Eu ficar assim, gostaram da nossa gameplay? Deixa o like, se inscreva no canal, dá uma olhadinha nos nossos vídeos. A gente joga jogos indies, Metroidvania e recomendações. Uh, Grime é um jogo indie, um metroidvania e também uma recomendação. Deixa um comentário aí pra gente, a gente sempre gosta de tentando responder. Fica assim, até o próximo vídeo. Viva a amizade!